é domingo, eu vim aqui passar café, tomar um café, enquanto passava mais café, um, e tô aqui esperando, só pra falar com vocês, na verdade. Porque a gente tava no quarto com o ventilador no máximo, começou a me dar câimbra nas costas, então agora eu vim passar café e tal, me mexer um pouco pra dar uma alongada, e também pra eu me aquecer um pouco, porque eu tenho câimbra nas costas sempre que eu fico com frio. Então, vim me esquentar um pouquinho. Tomei meu café, tá aqui minha xícara, já tomada. Ai, é isso. Agora eu vou voltar pra terminar de programar os conteúdos do Instagram. Mas vamos conversar sobre isso, peraí. Então. Uh, tô muito feliz que eu tô conseguindo manter a frequência de postagem, tanto aqui do YouTube quanto do blog. O Instagram é ainda um pouco mais complexo, mas eu tô tentando organizar isso também. Eu perdi muito o hábito de tirar fotos, então eu tinha esse hábito muito forte foi minha galeria de fotos. É entulhada de coisa até 2019? E depois disso eu meio que perdi esse pique de tirar fotos Então as fotos foram rariando, rariando, rariando E agora, tipo, tem muito pouco Então eu tô tentando recuperar essa Esse olhar fotográfico das pras coisas Não é fácil, porque acho que a gente vai ficando muito duro para isso Mas é prático, tudo é prático Tive uma ideia também de um conteúdo que viria a ser uma série do Instagram. Então, se der certo, eu vou começar a fazer. Der certo no sentido de a aceitação for boa. Porque no prático, no fazer, de fato, é tranquilo. É mais ou menos o que eu faço hoje. Só vai mudar um pouco o foco. Mas acho que vai ser divertido. Uh, se vocês nunca foram no blog, eu vou deixar o link aqui no box de informação para vocês. E lá tem sempre alguns conteúdos que não vão para outros lugares, então tem alguns conteúdos mais, ah, mais ah, não é abrangentes. Como é que é a palavra? Ah, enfim, tem alguns conteúdos mais detalhados de algumas fotos que eu posto no Instagram. Tem alguns conteúdos aqui do canal que os links estão todos lá no post do blog, direitinho, tudo explicadinho. Fotos mais próximas, mais detalhadas que é um Zoom que eu não consigo fazer tanto nos vídeos, aí eu faço lá no blog. E eu até brinquei esses dias no Instagram, se não me segue também, siga, uh, que eu consegui fazer um post, 10x10, em CEO. E CEO, pra quem não sabe, é Search Engine Optimization, que é como o Google consegue ler o que tu faz, o post, e aí ele te indica pra mais pessoas, ele te mostra mais resultados de busca. E eu consegui fazer um, tipo, perfeito com tudo que o Google pede. Então, isso é uma grande conquista, porque é difícil pra caramba de conseguir fazer tudo que o Google pede. Ele é muito detalhista. Então, tem muitos detalhezinhos, formas de escrever, frasezinhas, conectores e tarará. Mas, assim, se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de coisa, eu tenho o perfil da Vika, que é o meu estúdio criativo. E eu vou deixar aqui no box também pra vocês, vai aparecer aqui na tela. E lá eu postava mais conteúdos mais técnicos sobre marketing, sobre design. Então se vocês tiverem interesse, tiverem curiosidade também, me avisem que eu posso começar a fazer mais. Porque eu parei, porque eu não tava dando conta de fazer tudo. Na verdade eu não dou conta de fazer tudo, ponto. Sou só uma e eu faço um milhão de coisas, então não tava dando, eu tive que escolher. E como eu falei lá no post do blog, esse ano a minha prioridade era o canal e o blog então, isso que é a hora que eu me propus, que era o meu objetivo deste ano, eu tô conseguindo manter, tô conseguindo fazer como eu me propus. Então, mas se vocês quiserem, se vocês uh, se interessarem por esse assunto, eu posso tentar fazer mais esporadicamente um conteúdo lá no canal, de, lá no Instagram da Vika também. E se vocês quiserem saber mais sobre a Vika também, Lá tem tudo explicadinho, o que que é, como é que funciona, pra quem que é e tudo mais. Então, é isso. Agora eu vou voltar lá pra terminar de fazer meus posts, pra organizar minhas coisinhas. Porque hoje é domingo e amanhã estamos de volta à rotina. Tava mó sol. A gente achando que, nossa, vai começar a esquentar de novo, que saco. Gente, virou noite. Eu vou mostrar a rua pra vocês. Virou noite, tá trovoando. Ele tá trovando direto, tipo, não para de trovoar. Então, vem mais chuva e vai continuar fresquinho. Até o ar da rua já mudou. Tava muito quente que não dava pra abrir a janela pra ficar continuar fresquinha de casa. Agora eu abri a janela, tá entrando um ventinho bem fresquinho. <risos> tá tudo errado. Esse clima tá muito louco, meu Deus. Vou mostrar pra vocês. Acabamos de voltar do posto. Há é muito calor na rua, porque lá é pro sol, né? caminho até lá é pro sol. A vacina ficou bem no limite da minha camiseta. Então, tá aqui. Tomamos a terceira dose. E a gente foi e voltou caminhando. Pra... Porque é perto, né? Então não tinha por que não ir caminhando. Mas tá sol, então a gente suou muito. Muito, meu Deus. E o vento tá muito gostoso, então dava vontade de ficar parado na sombra, só sentindo ventinho. Então agora tô esperando para tomar meu banho, porque como vocês sabem, a gente chega em casa e toma banho, a gente não fica com a roupa da rua dentro de casa. E sapatos também a gente tira na porta, a gente não anda com eles dentro de casa. E taca álcool em tudo quando chega. Tá aqui a minha bolsa, já tá aqui tá quieto no meu tênis, as roupas a gente bota tudo para lavar também. Então, a cadeira aqui que eu tô sentada, que eu tô com a roupa suja, eu passo álcool também, porque ela é a cadeira de couro, então tudo bem, não tem problema, eu passo álcool, e é essa rotina aí, sair é sempre uma função, nós pelo menos estamos vacinados.